Terça Gamer, e dessa vez a gente vai falar de fases que todo mundo tem que jogar na vida. Sou Miki, sou a Júlia e esse, esse é TV cores. cores. Antes de começar esse vídeo, a Janis aqui tá pedindo like. Tá, se inscrever no canal caso não seja inscrito e apertar o sininho. O sininho é muito importante, porque Júlia. Ela não vai conseguir falar, então eu falo. É importante porque notificações de novos vídeos chegam pra vocês. Vamos lá, Janis. Vamos lá, Júlia. Vamos lá. Minha primeira fase vai ser o final de Birth by Sleep, que você joga com a Aqua. Não importa se você joga com o Terra, não importa se você joga com o Vento, jogue com a Aqua. Termina o jogo com ela, porque o final dela é o mais legal. É uma luta, uma luta contra um dos principais, e a Aqua dos três, ela é a mais tranquila. Ela é a que, na verdade, tinha o maior domínio do poder da Keyblade, então, ela é normalmente a melhor lutadora. Só que ela tá lutando contra alguém, tentando proteger o um menino, então ela tem dois empregos. Gente, luta que você tem que proteger alguém geralmente a pessoa não tá ajudando. A pessoa não está ajudando, ela quer ajudar, mas ela só atrapalha. E aí, eu ficava, meu Deus, eu só quero que isso acabe. E o jogo é longo, porque são três perspectivas, então assim, cansa um pouquinho. E eu só queria que ela ficasse em paz, porque a água é tudo pra mim, mas... A mecânica dessa fase é muito boa. Tem umas, umas coisas que você não usa normalmente contra outros vilões que você usa nele. Então, assim, é muito interessante. A história de Birth By Sleep da de Kingdom Hearts é uma das minhas preferidas e são 13 jogos. Então, assim, joguem a fase da Aqua, joguem o final. Só precisa jogar Birth By Sleep, mas joga esse pedaço. A minha indicação de fase, que eu acho que todo mundo tem que jogar, é o início de Bloodborne na Yarnan Central, assim. Yarnan Central é um negócio, assim, que quando você começa a jogar, se você não tá adaptado, <risos> você vai sofrer <risos> lá dentro. É terrível! Bem. Bloodborne foi um jogo assim que eu tive que me adaptar muito. E olha que eu consigo pegar o jogo da From Software rápido, mas Bloodborne foi incrível, assim. eu sofri pra cacete. Eu gosto de sofrer em jogo, gente, é isso, eu gosto de jogo difícil. <risos> só que em Arna Central tem especificamente a Fera Clerical, que ela só pula assim na ponte e você tem que começar a matar ela de alguma forma, que é um bicho enorme de 3 metros. Você tem isso aqui de vida. Isso aqui de vida, é super tranquilo, gente. Mas é porque a atmosfera toda de Arna Central, não só de Bloodborne, mas de Arna Central especificamente, é uma ótima forma de começar o jogo. Então assim, você tem toda aquela trilha sonora, a atmosfera, os inimigos, tá um nível de jogo assim que é relativamente fácil, mas ainda assim tem vários, vários desafios. E cara, a atmosfera é incrível, Bloodborne consegue fazer uma atmosfera de terror com, com Lovecraft maravilhosa, e é um ótimo início de jogo, eu acho que é uma fase que, mesmo que você não continue jogando, é uma ótima experiência pra você ter, nem que seja pra ter um gostinho assim de Bloodborne. A minha segunda fase eu me que encheu o meu saco, e é de The Last of Us que é o inverno. inverno foi... <risos> o inverno está chegando em todo lugar. E quando ele chegou em Last of Us, eu mandei mensagem para ele e falei cheguei no inverno. Eu falei, sempre prepare. <risos> e é, não tem como mensurar o peso que é o inverno porque a transição pro inverno é muito dolorosa. Você joga muito com a personagem secundária no jogo, que é a Ellie. Então você tem uma, uma noção do que é jogar com uma criança. No Apocalipse. Eu tenho que fazer essa ressalva é muito importante. Mas a Ellie é, é, é punk. A ela ela é punk. Essa, gente... Ela é sapatão. Ela sabe trabalhar. Mas é isso. Ela ainda é uma criança. E ela tá desesperada. Tem umas situações muito complexas. E é o inverno, gente. É um apocalipse zumbi no inverno. Não dá pra ser bom. E todas as mecânicas eu lembro que eu achei muito difíceis. Muito mais difíceis que anteriores. Porque eu se penei algumas vezes com The Last of Us. E o arco e é muito difícil pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que ela tava comendo o um pão que o diabo passou. Não, faz, faz sentido ficar mais difícil, e assim, a água tá passando frio, agora tá sem comida, não tem animal pra caçar, é bizarro. É, bizarro. É, é uma situação, assim, de extrema dificuldade, tentando resolver mil problemas com uma coisa só, sabe? E eu achei que foi muito bem feito. Foi uma das melhores narrativas que eu já vi com a dizer, assim, o inverno não é tão grande. Graças a Deus. Graças <risos> a Deus. Mas ele marca você tão bem e quando você começa o inverno no The of você sabe que você chegou. Última fase assim que você precisa jogar é a parte de Madagascar em Uncharted 4. Eu sabia! E, olha, olha, não tem como. É gráfico bom, é, é, é assim, tiro porrada de bomba literalmente. Assim, não é, é! É carro correndo, é lama, é, é, é gente correndo, é pra... É... Tem que é pular muita, de carro. É muita coisa, muita coisa acontecendo e você sente aquela adrenalina. Obviamente, não deve ser a mesma coisa real de você ficar sendo arrastado assim. Não, não deve ser maneiro. Pela maneira, lama, sim. Mas é muito maneiro. Mas, <risos> sério, principalmente os gráficos e a jogabilidade, eu acho que foi o máximo assim de Uncharted 4. Você, ele mostrou ali como é que é tudo, tudo foi muito bem pensado. É muito fluido e, cara, você ficar naquela velocidade, tendo que matar os inimigos ali e tal, é muito bacana, sabe? É porque eu acho que a questão dessa fase de Madagascar é que ela começa relativamente tranquila e quando você vai ver, você tá no meio de um campo, assim, enorme com um bando de carro querendo te matar e você tendo que pular de um lado pro outro com corda com... sem arma, é... é um pânico total, só que dá certo é aquele tipo de fase que você fala, não sei o que tá acontecendo não mas sei eu como tô eu tô fazendo. conseguindo, mas eu tô ficando vivo. <risos> e não tem muito quick time event, né, que é meio chato às vezes, Sim. você tem que jogar você tem que se virar e você tem que ficar bom tipo, fique bom no jogo e e, cara, Uncharted 4 por si só é um, é um jogo incrível. Não, mas essa, essa cena é tipo... Essa fase eu acho que é o máximo do jogo que você termina assim... Pô, você termina a fase exausto. Então é uma bela de uma fase e super recomendo. A Uncharted 4 não, é, não. Baita jogo, é um baita vai um jogo, não Vai estar sempre jogo, assim, outros Uncharted também. Mas agora a gente quer saber de vocês. Quais são as fases que vocês jogaram e você fala Não, todo mundo tem que passar por isso. Fala pra gente se você concorda com as que a gente comentou aqui. Não esquece de ver as playlists da Terça Game. A gente tem muito vídeo da Terça Game uma olhada né, a gente se vê no próximo vídeo, tchau tchau, tchau. tchau.